Vamos o e-mail da plataforma Copial Mais. Vai lá, Rodolfo. Aqui a gente vai fazer, então, a primeira demonstração da entidade empresa. Na realidade, a empresa vai ser a base, toda a sustentação da ferramenta. Ela vai permitir que, na realidade, o software permita que é, é, tanto uma empresa é, que possua somente os seus dados possa construir os seus projetos, como no caso onde... É, no exemplo da Copel existe a, a distribuição, a Universidade Copel que mais? Comercializadora. Comercializadora. Possam poder utilizar a ferramenta Sim. simultaneamente. Então, essa entidade vai permitir que o software, a plataforma seja multi-empresa. Aí a gente teria que colocar agora quais são os dados que a empresa teria que ter no mínimo, para ela poder ou suportar... pode ser um departamento também, pode ser um pedaço do mesmo. Pode ser, é, Acho que a gente né? tem que pensar melhor. Mas vai lá, continua. Tá. É, bem, uh, para poder fazer uma decomposição dessas estruturas e reutilizar algumas informações, então foi pensado na ideia de ter uma pessoa, ou seja, uma entidade que absorvesse todos os dados que são é, é, genéricos, para a maioria das outras entidades que podem representar uma pessoa, ou seja, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nesse caso, haveria então, na realidade, de uma certa relação entre empresa e pessoa, porque a empresa ela é uma pessoa jurídica. E teria várias pessoas aí. E teriam, na realidade, várias pessoas ao longo do tempo dentro várias da plataforma. Várias pessoas associadas conta. a uma empresa. A uma empresa. Tá. É, bem, dentro da, da lógica da construção... Cada empresa poderia construir a ideia do seu projeto ou dos seus projetos, então ele iria montar um projeto e na realidade esse projeto iria ter todo um desenrolar dentro da plataforma. Ao longo do tempo essa empresa poderia construir vários projetos dentro da plataforma e cada projeto iria manter o seu histórico preservado, ou seja, ao longo do tempo, isso aqui teria a construção de um histórico que poderia ser utilizado para análise futura desses Mineração dados. De dados. Mineração dados, dados, de dados, não seria aí. feito nenhum processo de perda dessas informações. Bem, compreendendo que um projeto ele teria esse formato, quando eu vou é, é, fazer uma decomposição desse projeto em níveis menores, ao longo do tempo, um projeto pode ter um tempo de duração de... Um ano, um ano e meio, seis meses Durante esse período, cada projeto poderia estabelecer as suas campanhas de inovação Ao mesmo formato do projeto Então, cada campanha, na verdade, poderia existir ao longo de um tempo Ou ao mesmo tempo dentro do mesmo projeto Então, cada campanha teria sua individualidade pertencente ao mesmo projeto ao longo do... mais seria um projeto, por exemplo mais seria um projeto Vamos chamar que seria... Campanha 2018. É, campanha 2018. Ou campanha semestre 1, 2018. Poderia uhum. ter a campanha 2019, primeiro semestre. Campanha 2019, segundo semestre. Poderia ser por trimestre, semanal, mensal. A critério do freguês. Tá. <risos> Bem, se cada campanha teria sua individualidade, agora precisaríamos pensar na estrutura que iria fazer essa campanha funcionar Dentro do processo de inovação, como a gente vem desenhando dentro do programa. Bem, cada campanha, na realidade... e faltou um desenho, um bonequinho para representar a fase, né? Ah, não, a fase era o, a própria base aqui. É, isso. É a mesma da base aqui. Cada campanha pode permitir que eu tenha um conjunto de fases, né? A fase, na realidade, ela seria um elemento que poderia ser reaproveitado, então na realidade para poder existir essa relação de aproveitamento, eu teria que construir um relacionamento aqui, então, um barbantinho, então agora eu criaria todas as fases que eu gostaria de usar ao longo do tempo dentro da plataforma e em um segundo momento, tendo a minha campanha já definida, eu faria a vinculação dessa fase com essa campanha. Aí eu teria que dar um nome para essa esse elemento. Opa, não, não esses já estão tá escrito, mas é para outra coisa. Que, que seria a campanha fases, né? Porque dessa forma eu estou permitindo que o usuário estabeleça quais são as fases que ele deseja para essa campanha. Bem. Nesse sentido, estabelecendo quais são as fases da campanha, eu precisaria ir para um elemento mais é, estrutural ainda, que seriam os ciclos. Ou seja, cada fase seguiria uma sequência lógica de ciclos. Bem, se no caso eu teria o processo do desenho do ciclo seguindo a mesma formatação da fase... Coloca em cima, em cima, né? É. Bom, dois ciclos Não, Calma, eu vou, dois? esse é no relacionamento ainda ah, então Aqui tá. são só os cadastros dos ciclos né? Então na realidade os ciclos eles existiriam individualmente Permitindo que no futuro eu pudesse reaproveitar Esses ciclos que eu, que eu tenha definido nesse momento inicial E o que eu teria que fazer na realidade? Fazer um vínculo Aí sim, estabelecendo que Quais seriam os vínculos que eu teria que ter com a minha fase Então aí, Então eu teria a minha fase aqui e eu poderia vincular os meus ciclos específicos dentro da minha fase. Ou seja, essa fase teria o ciclo verde e o ciclo cinza. Eles, na realidade, vão estar relacionados à fase para que daí o processo aconteça e as, as operações da parte de inovação possam ser informadas e parametrizadas. Bem, é, a ideia do, do ciclo... Deixa esses caras aqui... Vou deixar aqui a, a fase tendo composto a parte de ciclos e fases é, surgiu a necessidade de estabelecermos quais seriam os passos que os empreendedores que as startups ou que os estudantes iriam executar dentro daquela campanha é, só que eles podem escolher, né? Aí que tá, em alguns casos vão poder escolher. Isso. Só que nesse caso aqui, a gente ainda tá pensando no modelo aonde a gente estaria parametrizando quais seriam os passos que essa determinada campanha existiria, é, é, coisas, permitiria. Permitiria. Bem, nesse caso haveria uma necessidade de pensar num formato aonde eu pudesse identificar para essa campanha ou para esse ciclo quais seriam os passos é, um primeiro modelo que foi desenhado foi estabelecido que a campanha teria um vínculo é um com maior, os passos. Acho que com padronizados. É, é. Oh, puxa mais para trás aqui. Aqui. aí vai. Bem, por que uma campanha teria os passos? Bem, os passos, eles teriam individualizados, como a mesma ideia do ciclo ou das fases. Então, inicialmente, iriam ser configurados ou registrados todos os passos que existiriam até o momento dentro da plataforma e que poderiam ser reutilizados no futuro. Feito esse processo do passo de, de registro, o operador ou a pessoa que vai fazer a gestão das campanhas dentro da ferramenta teria que relacionar... É, nessa ideia inicial, a campanha aos passos, para permitir que no futuro, ao o empreendedor ou o aluno entrar, na ao, que ele, ao, ao acessar a plataforma, visualize durante a, a execução das fases e dos ciclos, quais seriam os passos que foram projetados para aquela campanha, ou seja, o que ele teria de disponível para poder executar lá ao longo do período que ele estivesse fazendo o empreendimento dentro do software. Certo? Essa foi uma ideia inicial. Havia também a possibilidade desse... E o, e o trava de destrava? Como é que encaixa? Aí? Calma, o trava de destrava já vai chegar. Essa era a ideia. Não sei se a gente vai trabalhar a ideia do ciclo aqui. Não sei se agora ficou um pouco clara aquela ideia do passo, para quem não estava... Uhum. Tá? Então, assim, qual que seria uma outra possibilidade? os passos, em algum momento, criarem uma relação com o ciclo. Que seria isso que ele está fazendo isso. Aqui agora. O ideal é que daí ele não fosse obrigatório. Porque daí ele poderia ou não existir. Se eu criasse esse relacionamento, ele seria uma restrição. Em algum momento, em alguma campanha, talvez haja necessidade de, em algum ciclo, não aparecerem todos os passos que eu defini para a campanha. Eles forem Aparecendo de forma gradual ao Peraí, longo do ciclo. Agora eu uma coisa, e a trajetória do empreendedor? Que calma, é... calma, a gente, tá, a gente só está configurando. Tá, tá bom. Tá? Isso é outra parte de baixo lá. Mas o que eu entendo, a trajetória do empreendedor vai lhe dar para esse ciclo Calma, não é aqui que a gente discute isso, é mais para frente, ela vai aparecer. Tá, aqui você, você tem que colocar a chavinha de configurador, uhum. não de executor da campanha, é configurador. Então você está dizendo tudo para ele. Tudo como vai funcionar a brincadeira. Você está colocando as regras do jogo aqui. Se a gente criar esse relacionamento, que é o que a gente falou, o usuário vai poder ter a opção de usar esse relacionamento em alguma campanha ou não. Se ele usar, obrigatoriamente, quando o usuário estiver num determinado ciclo, ele só vai visualizar quais foram os passos que foram definidos aqui. Então, vai ter uma outra relação aqui ciclo. Passos, que não vai ser necessariamente obrigatória, mas ela se existir, ela vai condicionar o usuário a esse processo e ela vai abortar o processo genérico, ela vai se sobrepor a ele porque ela é uma restrição, então ela sempre vai ser vista de forma inicial, ok? Tendo esse entendimento, dá um cutuque ali só para ver se tem mais alguma coisa, tinha trava e destrava, e a parte das experiências. Bem, o usuário ao longo do processo... É, é, foi pensado que se caso ele tivesse alguma dúvida, ele poderia fazer uso de, de travas e destravas O que seriam as travas? Bem, as travas são identificadas pelo gestor da ferramenta E, e representam normalmente problemas ou questões que ele vai enfrentar ao longo do percurso Do ciclo? Do, do... Tem uma relação com o ciclo, a trava é. A trava tem relação com o ciclo, perfeito. Então, é, tá, é, tá, não, tá é, lá... É pré-identificada. Isso. Então, okay. trava com ciclo. É pré-identificada pelo gestor. Mas, mas... De... não, mas calma. Inicialmente, as travas vão ser registradas... Gerar, generic, genericamente. Genericamente. Para certo. que você possa fazer isso. uso no isso. futuro. De é travas em outros isso. ciclos. Exatamente. Ah. Em outras campanhas é e é assim verdade, sucessivamente. Não. Porque ela é toolkit, né? Isso, ela é um formato toolkit. Você pode fazer uma pergunta que você vai aproveitar. assim. Qual... Tinha uma pergunta assim... É... Qual é o seu problema? Então, você fazendo essa questão, você pode usar ela em... Sim. Isso significa que os passos também têm que ser independentes. Isso, o... sim, mas eles são, tá. E, e significa que as travas vão poder ser totalmente alteráveis, dependendo do processo. Isso. Conceito. E os passos têm o mesmo... Todos eles têm o mesmo conceito, tá? Tá, vamos lá. Eu faço o elemento e depois eu utilizo o elemento. Então, na realidade, para usar as travas aí... Nessa campanha foi definido que eles estariam as travas estariam vinculadas ao ciclo, não de forma genérica a campanha, para fazer um sentido lógico. Nesse caso surgiu um relacionamento entre trava e ciclo. Só que na realidade essa trava ela já adiciona um elemento a mais, porque na realidade eu já posso adicionar nessa nessa relação um elemento chave para mim poder fazer a destrava. Então, na realidade, essa relação, ela não estaria completa só como trava-ciclo. Eu já posso fazer uma relação, trava e destrava. Uhum. Trava. Que é a relação com o passo. Destrava, exatamente. Destrava. vai estar relacionado ao passo isso. restante. O ciclo, ciclo, a trava e o passo. Isso, então, eu posso relacionar isso e ele vai gerando. O passo restante que ficou no ciclo é, na realidade é assim, aqui não há nenhuma restrição em termos de você vai ter que relacionar quais são as, os passos que destravam Isso. essa relação aqui, ele executou esses passos Isso. ele continua no mesmo ciclo, está travado, existem outras, outros é, eu passos eu não estou pra... executando ainda, eu só estou hum. planejando então eu digo para o sistema existe uma trava qual é, é qual é o assim, é, é, eu não tenho dinheiro qual seria as possíveis destravas eu teria que relacioná-lo com os possíveis passos que me dão ideias uhum. de como isso. Então aqui, não, gente, não é a execução, é a, o planejamento. Lembra uhum. que vocês têm que sugerir uhum. para os empreendedores quais são as destravas? É. Então, a destrava é um passo. Uhum. Então aqui é uma associação simples, isso. só que essa associação aqui ela é inteligente. Ela, ela é um, uma associação entre ciclo, trava e passo. Então uhum. ela é o trava-destrava. Uhum. Então, na realidade, o trava-destrava não existe estruturalmente, ele é uma relação Sim. apenas. Dentro da configuração, a execução a gente vai ver mais lá na frente, tá? Bem, pensando ainda um pouco a mais em termos de configuração, apareceu a necessidade de criar um, um, um elemento que representaria as experiências que esse usuário, usuário aqui a destrava é as, é as ferramentazinhas, né? Já tá ali, a destrava não tem como, como ferramenta. Que seria as experiências... Nossa, o que que é isso? Uma borboleta? A asa. A asa. Que seria as experiências é? que o usuário, <risos> na realidade, iria habilitar ao fazer determinados passos. Ou seja, ao eu executar determinados passos... Mas eu... essa experiência é do time, né? Lembrando disso. Não é a experiência... Não, não, eu... não, calma. Mas, mas veja, a relação da experiência, você vai ter que dizer pro sistema onde que ela acontece para ser computada. Quem não, vai é computar ponto, é mais pra frente. O é ponto é pro time, não é? E, não, não, mas assim, a gente tá pensando na execução. É. Aqui eu tô pensando na configuração. Aonde que eu vou deixar ah, amarrado entendi, entendi. a experiência? Você vai ter experiências entendi. individuais e experiências coletivas. Então, né? o que é. que acumula experiência? É a a execução, experiência do é a execução do passo. Execução então, então, do é passo. Então, beleza. Experiência, passo. Certo. Então, eu tenho... Que é os pontos, na verdade, de experiência. Isso. Bota ponto aí, só pra, só pra ficar mais claro aqui, que eu vou entendendo outra coisa. Pontos. Isso. É o que a XP, gente chama... é RPG. Isso, que é aquela e parte isso. lá dos pontos. Lá é por isso que eu destaquei os pontos no, no Sim, gráfico, beleza. tá? Então ele é a relação entre passo, beleza. experiência. XP, né? Passa experiência. Beleza. Beleza. Aqui a gente fechou a configuração. Lino, pe pegou? Faltou alguma coisa? Não, não. É que perfeito. Boa. É só aquela questão pra mim ainda, né? Ah, eu, entendi, eu entendi perfeitamente isso aqui. Entende? Se a gente for naquela ideia inicial, lá no começo, conta é, Tem duas quadro, formas aqui, quadros, né? Isso, duas formas. No quadrozinho lá, onde a gente tinha todas as fases embaixo uhum, e no nível uhum. superior ali em cima, a gente tinha os ciclos, as fases. Os uhum. passos aqui embaixo. Onde ele poderia executar qualquer tipo de passo, o final, o último. E estaria aberto. Certo? Fazendo isso aqui, a gente foge dessa ideia. Então, não, mim, não, assim, ainda não, ainda não, tá, aberto, tá aberto. Não, não, tá aberto. essa daqui, ó. Isso. Essa daqui embaixo. É. Mas essa sim, é, é opcional, é opcional. Então, ele vai, não, ele não é legal vai. ter essa opção? para mim, eu acho que vai aumentar muita complexidade fazendo isso aqui. É, ele tem razão. É, para mim, aumenta muita complexidade. Fazendo assim, é. que é o que tá aqui, para mim é o ideal. Fazemos assim, ou faz um ou faz outro. Uma mim, vantagem, entende? Rodolfo, de fazer assim, é, de, de, de, de tirar essa conexão com a campanha Passos, é que a Toolkit a, vai, vai evoluir, digamos assim, é, independentemente. Melhor do que se ela estiver atrelada aos ciclos, certo? Fica, fica mais... Enquanto, enquanto aprendizagem de máquina, enquanto é, relação trava-destrava. É que é... pra mim teria que ser um outro, entendeu? A Toolkit está separada, Na minha cara... cabeça, assim, é... Eu estou acompanhando o que o Lino falou. A complexidade de eu fazer de uma forma e daí permitir que ele possa fazer de outra é aumenta a complexidade. Ou a gente escolhe esse e a gente escolhe esse. Isso. Esse é muito mais limitado. Esse é mais aberto. Assim deixa mais aberto para criar uma E assim, é mais, mais, assim é, menor, é mais tranquilo. É né? mais complexidade é menor. É Esse menor, aqui é mais complexo. porque na de... uma... Até para você não, não configurar. Mesmo. Ah, entendi. Não, então, então eu me confundi. Desconectaria essa conexão. Isso. E, é essa. Essa. essa é o aprendizagem. Essa é a essa, que desenhou no quadro. Essa é a do quadro. Certo, certo. certo. Na minha cabeça não existia essa, mas, mas eu é agora isso. conversando... Mas aí, Érica, você não teria a possibilidade de pré-definir pré os passos para o ciclo. Então, Os, mas isso tá teria sempre a companhia. E assim, eu tenho imagina assim, tá dentro do projeto. Yes. Já ajuda. Entende? Talvez aqui, já eu tá... não precisasse, de, dependendo do que eu for fazer, talvez eu não tenha ciclo. Você só tem um ciclo, né? Isso. Um ciclo, aí, uma aí, campanha, uma... uma coisa coisa é, que... é, os passos, você vai ter que, às vezes você vai ter né? um passo, dois passos, três passos, Isso. quatro passos, talvez se for um tá, pouco entendi. mais enxuto ah, entendeu? Contempla ah, com entendeu? tempo, aí com tempo. Porque é. aí dentro do projeto, que eu tô pensando mais no projeto do que no ciclo. E aí assim? você pode chamar o que a gente tava querendo chamar de ciclo como campanha. Uhum. É. é, é que não, você, ou você, ou... você é, reduz. Não, se você, se você, você reduzir, se você tirar isso aqui, você vai poder fazer. Você não vai aqui poder tirar, não, né? é, você pra, vai poder. Pra, é... pra não fazer dessa forma, ou, na verdade, pra fazer dessa forma.